Começando a transmissão ao vivo. Uhul! Olha nós aqui. Olha aí. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Demoramos um pouquinho, mas chegamos. Dessa vez foi um pouco mais fácil do que da, da passada. Olá, hoje temos um convidado, o Matheus. Olá, gratidão sempre uma honra estar aqui. Matheus Meios é o lado do Portal de Arcturus. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre Mãe Maria, que ontem nós estávamos conversando, não foi, Matheus? Oi. Pelo WhatsApp, e aí chegou a mensagem, faz uma live amanhã. Chegou já... para nós dois. Eu recebi aqui. <risos> e foi no mesmo segundo que a gente escreveu. Oi. É, foi incrível. Foi muito interessante, muito legal, porque a gente estava falando no WhatsApp e a mensagem chegou para mim, chegou para ele. Ele disse: então a live é com nós dois, né? já que a mensagem chegou dessa forma. Então vamos, vamos perguntar aqui para o nosso público aí: quem foi que se sentiu atraído? Porque era uma mensagem de Mãe Maria. Amém. Conta aí para a gente, esse povo lindo que está aqui. Achei que eles estavam brincando como duas crianças. <risos> Gente, nós somos crianças e temos que aproveitar, não é não, Matheus? Tô, vamos, com certeza. Minha criança interior essa semana tá pulando. Tô postando um monte de meme, dando muita risada. Fazendo muita festa, ontem com os meus irmãos também. Nossa, tô curtindo minha criança essa semana. <risos> então, essa live maravilhosa que foi pedida por eles por nós, para nós fazermos aqui. Foi esse meio de última hora, mas é com o nosso coração aberto, né, meu Com certeza. que né? amor que a gente tá aqui, porque a gente ama muito Mãe Maria, e a gente ama muito esse comando estelar da luz que tá aqui com a gente, no né, o comando asta, e todos esses seres das estrelas que estão conosco. Então, gente, gratidão, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, pessoal. Hoje no nosso dia de Mãe Maria, né? Um dia, todos os dias são, mas hoje é um dia que A Igreja Católica colocou como dia para se comemorar Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, aquela que apareceu. E por que, que ela apareceu? Pelo que é um lembro da história, os pescadores lançaram a rede e tiraram uma imagem de Nossa Senhora. Só que ela era negra. Uhum. Eles não conheciam uma versão né, da Nossa Senhora negra. E ela foi foi considerada a padroeira do Brasil. Então, nós temos a Aparecida, ela é muito forte na nossa cultura. Aí, em São Paulo tem a Basílica de Nossa Senhora. É. Né? E a cidade de é Aparecida. É a cidade de é Aparecida, as pessoas fazem Romaria para lá. Eu já conheci é, lá, muito lindo. Você conheceu, eu não conheci, não. É uma energia muito forte lá, muito forte. Lá em Portugal é Fátima, né? Ah, aquele lugar em Portugal, dizem que é um dos lugares que tem uma energia muito poderosa. Isso, estive lá muito várias bom. vezes. Mas, é, um, é um portal, né, aquele lugar. Né? Eu vi falar que é um portal. O que pra gente aqui, como mensagem, né, Matheus? É que, independente de religião... Sim. Energia é energia. Não tem a ver com a religião, né? Exatamente. Portais energéticos abertos. Não é à toa que quando a gente entra num templo, a gente entra numa igreja, seja de qualquer religião, né? A gente sente a energia. Quem nunca entrou num templo e se sentiu feliz, né? E se sentiu em paz? É, é aquela... Vibração, aquela frequência fica ali naquele lugar, porque as pessoas vão ali para orar. As pessoas que chegam nesse espaço, elas vão desarmadas, elas vão de coração aberto. Elas vão para pedir e se conectar com aquela egrégora que ela acredita, que pode colaborar com ela naquele momento. É, e Fátima dizem que é um portal intraterreno também, né? Aquele local ali, né, Em Portugal. Eu cheguei aí até lá ainda, mas a Carol me disse que foi, que é muito intenso a energia. Muito maravilhoso. Eu fui lá em algumas ocasiões, mas a primeira vez que eu fui, um dia de semana, estava completamente deserto. Uau! Você está ali, naquele espaço com umas pessoas assim, com gatinhas, sabe? E você tem aquilo tudo ali, só para usufruir, olha que maravilha, foi muito lindo. Da última vez que eu fui, estava na pandemia, logo depois que acabou a pandemia, tinha filas quilométricas não dava nem para a gente se mexer. Então, <risos> fui em duas situações assim muito diferentes. Diferente. Muito diferentes. mas muito gratificantes, é muito bom a gente ir para esses locais energéticos. Mas, enfim, vão hum. fazer todos os anos para Aparecida na casa da mãe, como carinhosamente chamamos aqui. Sei, quem está em São Paulo, está ali pertinho, pode fazer essa, essa romaria fácil. Nós que Agora estamos te... mais distantes... Um movimento que me chamou a atenção da conexão do dia de hoje, Beth, também, foi que uma vez eu recebi uma canalização, recebi uma informação, de que mãe Maria hoje tem uma conexão muito grande com as crianças, né? O que me passaram naquele momento foi que ela dá aulas para crianças nas naves. Então, para mim, teve também uma, uma simbologia dessa conexão do dia dela ser o mesmo que o dia das das crianças. Das crianças né? sim, sim. Então, eu conectei muito com, eu lembrei muito disso hoje, quando nós estávamos pensando a live ontem, já desde ontem, eu fiquei pensando nisso, nessa informação que eu recebi há algum tempo atrás que mãe Maria tinha muito essa conexão com as crianças né nas outras dimensões crianças de todas as raças né de todas as origens é passam por ela assim para alguns movimentos de ensinamento de, de aprendizado né que ela tem um, um movimento de professora né dentro da desse contexto da, do trabalho dela na, nas naves eu já tive algumas informações com relação à origem, ela, enfim, né? dizem que esse fractal que veio para cá era Pleiadian, enfim, teve vários movimentos que eu recebi de informação, só que é difícil da gente ter a dimensão total disso, porque são vários fractais e vários nomes e várias formas, né? Então, porque é uma consciência muito grande né é uma das maiores que a gente conhece então ela se manifesta de diversas formas diversas maneiras passou por diversos forbes, diversos locais então também a gente recebe informações mas não é algo que dá para a gente ter como uma referência a essa consciência que é muito mais amplo do que uma raça ou do que uma origem né com certeza a minha mãe, a minha família era muito católica e eram filhas de Maria, naquela época, tinha filhas de Maria, né? elas faziam parte dessa congregação, hum. das filhas de Maria. Era minha avó e minha mãe e as duas tias, né? A Nossa. família toda feminina era as filhas de Maria. E eu sou Maria Elizabeth, minha irmã é Silvia e Maria. E as minhas filhas são Márcia Maria e Maria Helena. <risos> é. e aí, Uma família que tem muita conexão, né? Com é Maria. Minha que mãe era. Minha mãe era devota de Nossa Senhora das Graças. Uhum. Mas quando eu cheguei aqui para... para o francês, em Alagoa, onde eu estou morando, nós vimos, eu vi uma cadelinha branca. Né? Aqui, via energia. Né? Aí, comentando com os meus filhos, Maria Helena disse, eu também vi essa cadela. Aí então eu aqui, eles voltaram para Salvador para buscarem uma parte da mudança. E minha Maria Helena me mandou uma foto de um asilo, né, onde tinha uma cadela chamada Branca Maria. E eu disse: essa é a nossa Branca. Ai, que lindo. E aí nós adotamos Branca, e Branca está aqui comigo. É um doce, um amor. Chegou, estranhou, me mordeu. Foi um aparato, né? Para é. se acostumar. Mas e ela estava mas... aqui antes no astral aqui. Ela já acha? estava destinada para a gente lá. E, né? e ela estava num abrigo, né? E, e veio e, hoje dentro é, é, é, para tudo quanto é lado, né? Se vamos dizer assim: quem viu minha mãe? Minha mãe é tia de branca, minha mãe depois de branca. <risos> mas vamos ao assunto que nos interessa. Mãe Maria, né? Então, eu vou pedir para vocês que mantenham um copo d'água ao lado. Toda vez que a gente recebe uma canalização, que a gente recebe um processo energético, a gente precisa ir depois beber água, a gente precisa estar hidratado antes de começar a receber. Isso tudo facilita o nosso processo, o nosso campo eletromagnético. Né? Matheus está sentindo aí a presença dos arcturianos. Vamos ter a canalização dos arcturianos? Vamos ver. Tá Eles sentido. não avisam muito, né? Eles vão falar primeiro quem vai falar primeiro, Mãe Maria? Pode começar, eu acho. Pelo meu sentir, vai ser primeiro Mãe Maria. Ok. A Nara, minha mãe também era muito devota da Nossa Senhora das Graças e nós recebíamos em casa a capelinha que passava uma noite em cada casa. Eu não recebi a capelinha não, lá, lá aqui em Salvador era capelinha de, de, de Santo Antônio, se não me engano. Mas a gente rezava o mês de Maria, né? Tinha lá a linha de Nossa Senhora e tinha o Mês de Maria, a gente rezava o mês de Maria. E rezava a três de Santo Antônio, porque meu pai era devoto de Santo Antônio. Então. Então, gente, abram-se para receber porque essa mensagem ela foi pedida para trazer é para quem tá aqui e para quem vai ouvir depois tá não foi uma uma live projetada para ser dessa ou daquela forma né? ela foi intuída energeticamente por essa egrégora de Luiz então respire e a atenção para os seus corpos a entrada e a saída de ar, dos seus pulmões. Conectem-se aos seus corações, a partir dos seus corações. Percebam a energia que vem da terra, tão nutritiva e Receba a energia que vem diretamente da fonte, que nos envolve. O amor infinito de toda a criação, que traz para nós o afago, o amparo, o colo. Nós fomos criados luz, nós fazemos parte da luz e estamos começando a nos reconhecer. os filhos da luz. Muito bom estarmos aqui hoje aproveitando essa data comemorativa nesses momentos em que vocês abrem seus corações Ele jorra mais ainda, de amor. Nesses momentos em que esse amor brilha nos seus corações, com mais intensidade, nós conseguimos chegar mais próximos e trazer para vocês uma maior quantidade de luz, que conforta e aquece. Porque, mesmo que estejam ainda sentindo-se desconfortáveis, muitas vezes intimidados pelos chamados problemas da vida cotidiana de vocês, quando vocês abrem os seus corações, acessam esse amor e podem receber um uma frequência maior dentro de nós, vocês se sentem mais repletos, mais seguros e mais confiantes para conseguir na jornada diária. Eu trago junto a mim e que eles trazem para vocês um banho de luz, micro partículas luminosas que são distribuídas. De forma que todos recebam na quantidade que se dispuser a receber. Sintam. Então. Chegando até vocês, tocando os torcimentos. Esse lindo processo de amor. Após esse recebimento, que para vocês, mais clareza, vocês começam a perceber e como aquelas questões que acreditavam insolúveis ou tão dificultosas em resolver ganham uma dimensão, uma nova dimensão, uma dimensão muito menor. A dimensão é quase infinita. E à medida que vocês se apropriarem de tudo isso que estão recebendo e acessando do seu próprio ser, essas questões deixam de fazer parte da sua vida, porque vocês estarão tão contidos no seu próprio amor tão embalados na sua própria luz, tão navegantes na sua própria paz, que nada nos tirará do centro, nada nos tirará da sua presença divina. queridos e amados. Não viemos falar sobre dores nem sofrimentos, viemos falar de vida plena, vida plena e abundância, vida plena de paz, vida plena de amor, vida plena de alegria, Data comemorativa na qual festejam a Nossa Senhora Aparecida, que também é a data de festejar as crianças neste grande país que é o Brasil. As suas crianças também pedem para ser revistas e comemorados. Então acessem a frequência da alegria, da alegria genuína do ser, que dê ao seu ser a integralidade da experiência que vive atual, com a integração da sua criança de outrora. Apenas de forma ilustrativa para essa frequência linear que ainda estão colocados. Calma-nos. Rejubilem-se é nesses momentos de que há essa frequência luminosa que abre-se a partir do espaço da alegria da criança, trazendo-a para a sua vida por mais momentos. Então, perceba como sua vida se modifica gradativamente, ficando muito mais tranquilo o decorrer dos dias, o decorrer das situações, das convivências, das mais diversas experiências que tiver. A sua criança é a chave para muitas questões internas, que ainda permanecem em silêncio, escondidas. Relacionaram suas crianças, a chave gira, o esconderijo é exposto, e como é a alegria que entra, todos são acolhidos a felicidade. Faça a rima. Lembrem-se sempre desse conselho que trago humildemente para vocês. Permitam-se acessar mais a alegria da sua criança. Revá-la que é onde quer que você vá. abrindo as chaves e segredos adormecidos e entranhados nas mais diversas esferas. A alegria da criança é o para liberar tudo aquilo que ainda te toca. O medo, como como sofrimento, decepção e mágoa. Lembre-se, sempre de ativar a sua criança. Eu sou Mãe Maria e eu amo todos vocês, os anjos da criação. Estão aqui, continuam com vocês, derramando as micropartículas luminosas, regando seus seres e seus corações. Toda a regra que está aqui perto, que também se comunica com vocês neste momento envia a paz e a alegria para os seus corações. Mestre Coutum, Mestre Aponte, Mestre Nada, Mestre Samuda, Miguel, Rafael e eu, Ricardo, e muitos outros, Mestre Gravão, Travorei, temos aqui o um comando estelar galáctico, sob o comando do Asteran. Temos a comitiva dos arturianos, dos pleadianos dos andromedanos dos lirianos, dos elusianos, dos orianos, das ciências orientais e de muitos outros que vocês nem sequer conhecem os nomes, nem a origem. apenas aqueles mais conhecidos para que venham ganhando a confiança nesses seres que tão amorosamente dedicam muito. Hum das suas missões aqui, para a transição neste momento. Receba a minha gratidão. Eu vos deixo uma A energia de mãe é sempre acolhedor. Que lindo. nos nossos corações. Não, meu coração tá tum, tum, tum, tum, tum. tum, tum. Tá saindo para fora. Ai, meu Isso aí, assim, acalma, coração. Calma, menino. Ai. Que lindo. Uhum. então amados eu espero que tenha sido legal para vocês, que vocês tenham gostado que tenham se nutrido estejam se sentindo assim acolhidos, abraçados por Mãe Maria nesse dia e que vocês olhem para sua criança eu não me lembro de tudo que ela falou mas eu me lembro bem que ela disse lembrem da criança então lembrem da criança da alegria isso do amor é. Gratidão, amores, um beijo no coração, uma, última, uma é. ótima noite para vocês.